Oi gurias! O vídeo de hoje é bem descontraído. Eu tô aqui pronta pra me desarrumar. <risos> e eu decidi fazer um spa day. Na verdade um spa night, porque já tá escurecendo. São 4h40, 20 pra 5. O Beto deve chegar pelas 5h, 5 e pouquinho. Então eu vou começar a me ajeitar pra terminar o meu dia de gravação. Eu fiz. Três vídeos hoje, na verdade quatro, com esses cinco. E eu tenho alguns produtos pra testar, eu tô cansada, a semana foi muito puxada. E eu acho que eu mereço esse momentinho de carinho e atenção pra mim mesma. Eu vou começar tirando minha sobrancelha, ela está enorme. Eu tenho tirado em casa, eu costumava tirar no salão, fazer... Uh, desenho e tal, só que uh, eu não fazia, eu não mexia no desenho original da minha sobrancelha, eu só tirava o excesso e cortava. E aí, pandemia, tudo fechou, eu tive que aprender a me virar, aprendi a tirar sozinha e agora eu tô fazendo sozinha mesmo. Eu não desenho, eu não corto, mas eu tiro os excessos, dou uma ajeitadinha, tiro uns pelo que tô meio perdido e é isso. Vamos começar tirando essa maquiagem então. Vamos pro banheiro. Vou tirar a maquiagem, estamos no banheiro, então vai ter eco e lá atrás o meu cabideiro maravilhoso. Eu vou usar o eco pad, eu tô amando. Esse aqui é o meu de tirar maquiagem, então ele tá manchadinho já de maquiagem, mas eu tenho um que eu uso quando eu não tô de maquiagem, que é só pra lavar o rosto. E aí eu já deixo os dois estendidinhos, eu fui lá buscar agora. A minha micellar... A água da Nivea, ela é para pele oleosa, mista a oleosa. Ela é para pele mista a oleosa e promete dar por cento de resíduo. Eu gosto bastante dela, mas ela arde o olho. E aí? Eu amo meu meu porque ele tem isso aqui ó. Ele tem uma presilinha aqui para pôr no dedo e uma aqui em cima. Isso facilita muito porque ele não enrola. Porque quando tu usa ele solto, tu vai passando ele na pele e ele vai se enrolando todinho. Assim é muito mais prático, ele fica sempre aberto. Aí eu vou por aqui. Assim, pinga tudo embaixo. Aí. Não é tão bom. Esqueci de prender meu cabelo, mas vamos assim. Topo. Que caca! botar mais produto pra limpar o outro lado do rosto. Agora, que eu já tirei todo o grosso, eu vou usar essa ponta, que não tem nada ainda, pra dar uma arrematada nos cantinhos, limpar aqui bem pertinho do olho, que sempre fica um pouquinho. pele limpa, agora eu não vou passar nada, porque eu logo vou tomar banho, então não adianta passar, que eu já vou tirar e vou lavar o meu coisico, logo eu volto mostrar mais pra vocês. Voltei aqui pro meu canto, eu tô falando um pouco mais baixo, porque o Beto chegou e ele tá gravando vídeo também, nossa essa luz bem no meu olho tá dando uma agonia, então, né, a gente tenta gravar mais tempo sem se atrapalhar. Manda a luz pra não ficar no meu olho assim melhorou aí eu vou tirar minha sobrancelha agora enquanto isso eu vou ver um vídeo no YouTube meu notebook tá aqui do lado vocês estão vendo a minha cama, meu cobertorzinho me esperando pra ler livro depois e vamos lá Eu tô com os presentes meu cunhado aqui, então tem presente ali na cama agora não vai dar pra ver, e essa caixa aqui também e eu vou aproveitar a caixa de apoio porque o esperto é muito baixo e eu vou tomar banho agora, lavar meu cabelo, passar uma máscara e depois eu mostro quais os produtos que eu usei pra vocês mas tomar um banho, relaxar um pouquinho e meu cabelo tá assim ó, podre então eu vou lavar meu cabelo, passar uma máscara aí eu venho mostrar pra vocês o que eu usei então, banho tomado, cabelo lavado outra pessoa mas eu tô com frio, peraí bem melhor e passar meu cheirinho eu amo isso aqui eu falo em todo vídeo meu cheiro da vida é o cheiro de ameixa e aí eu comprei um body splash de ameixa do Boticário porque, gente, sério é o meu cheirinho e ele é perfeito e agora eu ia passar máscara facial mas eu tô com frio e zero chances de eu ir botar minha cara na água gelada da pia zero chances então eu vou testar esse hidratante facial que é o On Face hidratante nutritivo facial tem ácido hialurônico e vitamina E Uh, promove a hidratação facial imediata e longa duração. Então, vou usar ele, já que não está lavado, acabei de sair do banho. Então, agora eu vou ler meu livro. Eu tô lendo Um Caminho para a Liberdade da Gege Munheza. Eu tô amando o livro. Eu demorei um pouco para engrenar porque tem muitos nomes, são muitos personagens que interagem na história. Então eu demorei um pouco para engrenar porque primeiro eu demorei para me acostumar com os nomes dos personagens. Mas a Gege Munheza é uma das minhas alturas favoritas dos últimos tempos. Eu já li, eu abri a cola ali para ver quais dela que eu já li. Eu li Uma a Última Carta de Amor. Eu li um mais um são incríveis, maravilhosos, eu amo esses livros. Uh, eu li Como Eu Era Antes de Você, o livro 1 um e o 2, eu quero muito ler o 3. E agora estou lendo Um Caminho para a Liberdade, eu estou lendo no meu leve, tá aqui, coitadinho, eu acho que eu sou a única pessoa que ainda tem um leve, mas eu adoro ele. Eu não faço grandes marcações, eu tenho meio que preguiça. Quando eu engreno na história, eu até esqueço que eu posso marcar trechos. Eu tô em 23% do livro, eu tô na página 76, mas as páginas aqui do leve elas são um pouco diferentes, porque tu pode aumentar e diminuir fonte, então aumentam ou diminuem páginas. Então eu vou lá enquanto ele não termina de gravar, porque depois a gente vai deitar, assistir série, vídeo, sei lá. E... não sei mais o que a gente vai fazer, acho que dormir. Eu tô... Poder descansar.